Olha esses profissionais. Provavelmente já teria calculado que o pé de coqueiro cairia em João, mas não mataria. Ai, do céu. Não, não, não. ai, do céu. ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai,